O que, que acontece? De momento, vamos tentar desse jeito aqui, modo pistolinho e pistolador. Plantinha azul. porta benta não abre. Ó, duas plantas, Damn it! Need the power on first. Portinha não abre. O que que acontece, rapaziada? Plantinha azul. Tá dando plantinha? Treta. Como é que era o negócio aqui mesmo? Não tô lembrado não. Beleza. Rapaziada. Vou <risos> fica esperto, hein? Vamos se ligar! Jesus Christ! Rapaziada. Ele não corta a unha não, tio. Oh, meu Deus! Ai! Rapaziada, vamos ficar nesse esqueminha aqui, tio. Ó, ó, ó. Oh, saiu fogo! Olha, já tá dando até de ratuca. Oh, meu Deus, e aí? Ó, oh, louco! Rapaziada, marquei. Marquei, fui muito pra frente. Que que acontece? Olha, o tá quebrando a porta aqui. Benini, Benini, eu estou aqui agora! agora. Vaza! Ha. Rapaziada, deixa o bloco pra trás, hein? Still alive. Rapaziada, ele, ele, ele é rápido. Tá corre, ele corre pra caramba! Rapaziada, não é igual o não, esse corre! Olha, é hard, pula ali, ó. Tira esse vagão dentro da sua frente ali, Rápido! Rápido! Beleza! pistolador. Pistolador. Vamos equipar esse pistolador aqui. Eu acho que é a única arma que deve parar o Loki. Beleza. Rapaziada, duas, duas pistolarizadas no Loki. Três dedos no seu olhinho. Pera aí, tio. Pera aí, fica parado. Ô, oh, louco! Pegou! Pegou! Nossa, joguei! Bica, Now rapaziada, é ele. hard, é hard, é hard Pega a munição Rapaziada, carrega Ai. Carrega esse pistolador Rapaziada, bica esse lock. O que já levantou Não, jogo Rapaziada Rapaziada, magnetão Tira! Como oh, eu tira o negócio daí O jogo Ô oh, meu, pegou na franja, pegou na franja! Tá, tá no Fine. Tá bem. Ó, <risos> oh, jogo, e aí? Rapaziada, você Vamos ver se você vai aguentar, seu Loki. Estolador! Ó, que ele pula! Foi pro perigo! Oh meu! Esqueci que eu tô jogando no hard, tio. Foi pro perigão. Rapaziada. Oh, vamos tomar um geló aqui? Rapaziada, vocês me permitem? Vamos tomar esse. Ai, Ô, tô... jogo, e aí? Ele dá três seguidas. Aí não vale, o jogo. Nossa, revolverini! Rapaziada, aí, aí não dá, hein? Pera aí, tio. Vamos vamo combinar essa aqui com a vermelhinha? Rapaziada, ele já tá atrás, ele já vai dar outra sessão. Combina, manda pra ver do Leon. Pistolador tem uns tirinhos ainda. Beleza. Tranquilo. Bica máquina. Let's do this. Isso, Leon! Rapaziada, Ô, meu Deus. Vamos ficar com o Fle Flash Bangerson aqui? Ele já segue esse Loki se ele, se ele dá uma de. de espertinho. Ai, vai levar nos oito. tio. Ai! Ai, dropa, tio. Ai, dropa. Mas é, vai largar esse bloco. Ele não mexa com linho quando ele tá com o pistolador na mão. Mas o que que acontece? O cara dava uma sessão. Você tava no chão e já tava... Ele tava batendo é é ainda pega uma faquinha, tio, ó, oh, beleza, o Caverninha curte faquinha Ó, oh, ó, oh. mais munição de, de pistolador, tio Beleza, voltando com a arminha no punho Gastamos quase nada de tiro de, de arminha, hein E o Caverninha foi preciso nos aí, Isso contou muito na batalha Beleza, rapaziada, continuando a história O Caverninha adora a chuvinha, tio Olha esse leãozinho, todo brilhoso Oh, jogo massa Rapaziada, vou manter os ânimos aqui Porque eu não tô lembrado dessa partezinha aqui não, hein Tranquilo, meio do lixo. Ah, é só voltar aqui. Agora tem força, ó, tem energia. Come on. Ada! Ada, where are you? Over here. Ada. I was getting worried there for a second. I can't get it out. I don't know if I should. Just do it. I can't walk like this. Okay. Hurt. <sighs> Hold on. What's that, Metro Lachi? Little I can do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Get yourself out of here. Well, you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. I didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Oh, don't push it, rookie. Okay, just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Net let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? Think I could fit in my schedule? Come on. We got work to do. Yes, ma'am. Rapaziada, você viu, né? Dionzinho tirou o metrolat da bolsa e fechou a perninha dela. Vamos ficar ligado. Vai para o laboratório. Rapaziada, estraga... é aí tá meio lentazinha. O que que acontece? Vamos dropar aqui um os itens, dropar o pistolador, vamos guardar ele para uma cozinha mais profissional, pegamos a escopeta. temos também munição de escopreta em algum local aqui do baú, aqui ó, munição de escopetona temos nada mais, nada menos que trocar uma plantinha por outra, rapaz é, de momento, vamos continuar assim, vamos sem salvar, vamos aí, o se for preciso de bico desse William de novo, na moral. Ação e diversão. Ô, Leon, pega ele. Oi, Ida. Ô, o Cabernet conhece um, um barzinho ali da hora, deu uns cafezinhos, umas paradas tá final. Vamos aí, fora, deixar essas paradas de vírus aí, piscina verde, lugar fedorento. Rapaziada, <risos> <risos> o zumbi saiu fora, hein? Rapaziada, <risos> o zumbi saiu fora. Tava dormindo ali, ó. Já era. Rapaziada, o zumbi tá envolvido em toda essa conspiração, hein? Vamos, ficar ligado, hein. Beleza. Rapaziada, é, vamos empurrar essa aí, daí que ela tá demorando muito. A gente vai na frente. Vamos ver se o cabrinha não esqueceu nada aqui. Esse tem só os papel bento ali do... dos próprios que se merece pensar o próprio mal para ele. Estamos dentro Olha, bica o painel ali, eu tô ligado você sabe pilotar Isso esse negócio Pois é, vamos lá no NEST agora NEST em inglês significa NINHO Beleza, bobo, vamos se não se can't... I can't wait for the FBI to raid umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G virus, I'm back on my own. Hey, Leon, trust me. You trust me? <laughs> Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-Virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you say it yourself. It's a federal case, I don't, Leon, don't have the authority. look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Okay! Não se preocupe sobre mim Eu ver isso me a Aida tá jogando pesado para com o garotinho Liu, hein Por favor, não temos muito tempo Você vai precisar disso Ok Leon Counting on you Eu know Rapaziada, vamos ligar em Beleza, pulseira de ID No bolso do Leon Ou no braço do Leon Rapaziada, você não podia ocupar espaço não, gente Tá no, ba... no braço do Leon, vamos ficar esperto aí Beleza, continuaremos a brincadeira da mesma forma Ó. Tranquilão, rapaziada Continuando no Nest Vamos ver se simplesmente não tem alguma munição, alguma coisinha aqui em cima? Não! Mas não tem nada. Beleza. Cuidado as escadas aí, Mr. Leon. Vamos deixar ele daqui e simplesmente vazar direto para a nossa missão. Eu acho que não vai ter nenhum item aqui. Mas é bom sempre dar uma vasculhada benta. Assim. É isso mesmo, rapaziada. Vamos lá. Pulseirinha no braço, cabelinho de lado, escopetão gigante nas costas. Vamos lá, Leon. stand travou, Nest. Enjoy your visit. Rapaziada. Antes de mais nada, vamos pegar esse presente divino dos deuses aqui. Ô oh, meu, só tem um? O jogo, só um salvatrinho. Aí. Okay. I wonder where the G-Virus is. Rapaziada, vamos simplesmente salvar então. Ele deu só um. Vamos fingir que nada aconteceu. Papi. Beleza, rapaziada. Continuando a história, já tudo gravado e profissionalizado. Ó, oh, Pulseiras ID. Este instituto de pesquisa emprega tecnologia de ponta para garantir a segurança dos funcionários e práticas comerciais eficazes. Para entrar e sair das instalações, além de operar certos equipamentos, cada funcionário deve usar uma pulseira ID. Cada funcionáriozinho tem que usar essa pulseirinha deles, hein? Ó, há três níveis de acesso. Visitante, tem um funcionário e o um executivo, que é os patrõesões que vão ter acesso às salas mais importantes. Ó, a autenticação depende do chip eletrônico inserido na pulseira, cujas permissões podem ser alteradas com a troca do chip. As pulseiras de visitante são concedidas à família dos funcionários, por favor, comparecer à recepção para obter mais detalhes. O que, que acontece? A gente só tem permissão de visitante. Registro da sala da Soneca, rapaziada. Tem os Loki que entrou e saiu, e tem um lock que entrou e não saiu. Ou seja, o lock ainda está dormindo no local. Vamos de peito aqui logo. Ó, munição de escopeta. Livrinho do amor. Nada mais, nada menos que um mapa importante. Empolgante. É, tranquilo. Rapaziada, tem simplesmente essa porta aqui. Olha, vai, vai, vai de boa, hein. Ah, marcas de sangue e tudo mais. Suspeito. Tranquilão. Beleza. Rapaziada, já pegou uma granada aqui. O louco, tem um lock aqui. Rapaziada, tem um item aqui uma lock jantando, de boa Botei um muita Ô Jogo, é nota sala E aí, tem outro lock ali, só a escada Beleza, rapaziada? Tranquilo, pegamos as paradas sem gastar munição Estamos num local altamente cabreirão Cabreirão Mas o Liam pula, sem hesitar O que acontece? Pólvora Zumbis Rapaziada, por motivos de pegar pólvora O que, que acontece? Vamos simplesmente combinar aqui Ó, fazer uma super ervinha pro Leon. Oh, meu Deus, pera aí. Vamos simplesmente equipar a escopeta, respeitando o seu devido lugar. O número 2 sempre é a escopeta. Os zumbis estão todos na outra sala. Rapaziada, tem outra faca aqui, hein? Vamos simplesmente marcar. A faquinha tá aqui na cozinha. Faquinha é importante nesse game. Depois a gente volta. tem nota aqui. Olha aí. De boa. Será que a gente deixa o Loki aqui? Cadê, é, é nível azul, hein? Cadê, tem joelheiro, hein? Esse aqui vai ser mais difícil. Coxinha. Faca, Loki. olha cheio é de ferro esse Loki, hein? E apresentava sintomas de estar morto. Já morreu, tio? Cadê, eu achei que isso aqui seria mais hard. Ele vai levantar, tio. Vou... Só mais um, pra de boa. Me parece que os sintomas ou indica estar morto. Beleza, já tem uma mãozinha aqui pra fora, hein. Talvez o cara da soneca lá. Pode ser, é perigoso. Rapaziada, a gente vai ter que voltar, hein. Deu treta, tio. O que que acontece? O cabernet tá cheio de item. Não tem como pegar nada aqui. Ó, oh, tem valvuletas. O cabernet vai ter que voltar naquela sala ali? E não é nada engraçado. Muitos itens. Tranquilo. Vamos é, vamos tentar voltar sem ser bicado. Tem uma faquinha aqui, tem altas paradas pra gente pegar. Eu estou... Eu estou sem saber onde é que eu estou. Pois é, o cabine... oh, meu, ele veio pelo teto. E aí, já? Não tem como sair. A gente sai daqui agora Tem como sair pela cozinha O cabernet tá marcando Rapaziada, a gente vai ter que pegar Esse chip aqui de alguma forma Ó, tem como combinar aqui já, o cabernet Aí você marca, hein Tranquilo, rapaziada, com a pulseira azul já de patrão Não é executiva Mas é, é, é de trabalhador Já Tranquila, essa porta aqui é a, a sala da treta Beleza, é rapidinho A gente vai ali, deixa Simplesmente tudo no baú, não tem mais Perigo, nessa área E o que que acontece Lee, your is by chief. Beleza Rapaziada, pólvora, paradinha do fogo Escopretão Beleza rapaziada. Deixamos nada mais, nada menos que Quatro paradinhas ali ah, o fazer? O Loki saiu, tio O Loki saiu, vamos ter que bicar ele Bica, Loki. cai Eu Vou ter que pegar a faca de volta, tem que pegar sem, sem permissão? Eu vou ter que bicar os olhos dele É, de boa Tranquilo. Ah, tem mais? Saiu tudo pra fora? COICHE! Olha, os locos estão saindo, hein? Beleza Ó, aqui tem outra faquinha E aqui tem nada mais, nada menos que altos itens, hein? Peraí, tem é um negócio aqui Local onde a gente tem que colocar Um item Aqui tem uma valvoletas profissional Para o lança chamas eu acho que é isso, hein? É isso mesmo. A sala ainda contém itens, mas a gente tem que simplesmente usar algum item ali pra poder mexer no painel. E aí, jogo? E aí? Onde é que estão esses lodos? Vamos sair da moral aqui? Simplesmente. Já estamos com tudo na mão e com uma pulseira mais avançada no acesso. O que acontece? Vamos pegar o lança-chamas. Vamos ter que. É, vamos colocar o lança-chamas aqui de boa. Trocar uma faquinha. Rapaziada, vamos pegar a, fa a faquinha melhor. Depois, se precisar, a gente pega outra. Rapaziada, de momento, vamos salvar a escopeta. Tranquilo? Vamos pegar o lança-chamas. O bicho vai pegar, meu filho. E vamos continuar a aventura. Rapaziada, você viu que a, a, a tiazinha ali falou: Dr. Lee, estão te esperando na recepção alguma coisa assim? A gravação das forças especiais. Alfa para Fantasma. Alvo seguido em direção à área oeste. Deve buscar o G vírus e o agente antiviral. Aqui é o Fantasma, entendido. O ponto de encontro será o O3. Aqui é o Alfa. Cheguei ao destino. Entendido. Espere o Alva. Aqui é o Alfa. Alva à vista. Ele vai abrir o cofre. Entendido. No aguardo do sinal. G vírus à vista. Vamos entrar, Dr. Birkin, Venha conosco sem escândalo. Pode mas o que que acontece? Com certeza esse cara tava saindo com o G-Virus E bicudaram ele no local Como eu tava falando das pulseiras ali São altamente automáticas Assim que o Leon passou na recepção A tia Z já falou Doutor Lee, estão te esperando em devido locais Beleza Ó Aqui já é o acesso roxo O Mano Leon de momento não tem o acesso executivo que deve ser somente os patrões mais profissionais da área. Ó, e aqui já é a área dos trabalhadores. Daquele jeito, ah! Rapaziada, o, o Nil já, já tem o nível de empregado da Umbrella. Beleza. Rapaziada, esse, esse local aqui é altamente sinistro, hein? Olha o tamanho disso, tio. Olha aí. Rapaziada, sinistrão, hein? Que cabreirão já é essa aí, meu? Cabreirão. V vamos continuar? Com a arminha na mão. Vamos simplesmente combinar essas valvoletas essa aqui. Ó. Aprimoramento do lança-chamas. Beleza, Vamos com calma, que tá altamente sintomas de destruições e desordem no local. Beleza, plantinhas. Rapaziada, outro ink ribbon. Muito bem-vindo e é dois dessa vez. Oh meu Deus, adorei. O que dois? três vamos, vamos dropar ele aqui, porque eu não vejo nenhuma máquina de escrever aqui. Ah, tá aqui tio. Vamos gravar rapidão? Vap! Beleza, o Caverninha salvou muitos Ink e ainda tem três para poder salvar, o que ajuda muito na gameplay. O que, que acontece rapaziada? Vamos simplesmente com uma polvoretas ali atrás. Vamos simplesmente dar para no um banolinho aqui, rapidão. Você viu já tinha um cara colado no vidro ali? Vamos ficar esperto, hein? Ó. Povoretas. Tranquilo, vai direto para o baú. Tem uma portinha aqui que o caverninho ainda não viu. Vamos simplesmente abrir aqui e ver qual é que é? Está fechada. Tranquilão? Ó, o tiozinho ficou colado no local. Altamente sintomas. Ó, meu, a pulseirinha está do outro lado, hein, tio? Jesus. What happened here? Beleza, tranquilo Aquele cara ali era nada mais nada menos que um cientista E por isso tem um, a, a permissão executiva Senior staff, oh. for computer access. Tranquilo, a gente precisa do acesso profissional Pois é, vamos tirar o que jogo? Vamos tirar o, o lança-gretas aqui Ó, oh. vamos tacar fogo nesse blocos aqui é planta, planta curte-fogo Só um cuspinho, só um cuspinho neles, ó, ó. Economizar vou, vou. Na moral Ô, louco tio, ô planta Rapaziada, enquanto esse negócio fica Isso, olha, agora já era Agora fritamos, ó Tranquilão Você Tá rolando uma paradinha aqui? Munição penta. A gente vai voltar aqui ainda e vai ficar no mapa. Os caras rota alta, hein? Ó. <risos> Beleza, caiu. Ai, caiu, já era. Ó. Só paciência. Ah, é só, só um. Olha, o cara aguenta. No hard o cara aguenta. Beleza. Vamos esperar esse churrasco passar aqui. Oh, meu Deus. Queimar a perninha do linho, Cuidado. Beleza. Rapaziada, já fui. Com o lança-chamas profissionalizado, ajudou, hein? Beleza. Será que a gente pega isso aqui? Vamos de momento deixar aqui em cima. Tranquilo. Rapaziada, temos que abrir esses dois locais aqui. Beleza? O caberninha vai simplesmente verificar... Oh. Dispensing solution now. tranquilo, item importante. É a verdade. Simplesmente desse aqui, ó, tem uma planta vermelha. Tem locks no local. Che cheio de bigorna, hein? Altas. Rapaziada, altas cachumbas. Tem que queimar essas cachumbas tudo. Beleza. Ele caiu, já era. É só, é só, é só beijinho, ó. Vamos ficar esperto aqui? Ficar esperto. Ficar esperto. local pode conter altos locks. pelos Sintomas de estar enxurrascado. Tem um lock pendurado aqui, hein? Ô, oh, louco! Olha aí. Oh, cai de barriga, cai de peito. Ah, oh, shit! Beleza. Rapaziada, tem, tem que ser assim, ó. ó só no churrasco balandro. Beleza, oh, quando dá o churrasco mestre, a gente pode passar. Tranquilão. Rapaziada, você viu que tava fechado isso aqui? Tem simplesmente um código na tampa. Que é nada mais, nada menos que navinha de Turbo Game, Pause, Dois Boomerang e navinha de Turbo Game. O que que acontece com esse código em mente? <risos> Vamos voltar no painel lá e abrir Essa paradinha. Bica a porta, ali Vamos simplesmente introduzi-lo. Beleza, ó. Oh. Rapaziada, para ficar mais fácil, o Caverninha fez... Transformou esses negócios aqui em número. Então é 3, 1, 2, 3. Aí você dá um VAP no final. VAP! Ó. Tranquilão, temos espaço somente... Pra mais um item. Que o Caverninha não curte, não curte nada. Não, nadinha Beleza, rapaziada. Plantinha vermelha no chão, vamos pegar ela. Pra ela ficar marcada no mapa. E voltar. Ó, assim a gente já tá ligado que a plantinha Vai ficar nada mais, nada menos Que no local É bom pegar os itens e marcá-lo Beleza Descidinha de boa num local altamente desconhecido Tranquilão Mapa Tem uma polvoreta aqui Rapaziada, a polvoreta também vai ficar marcada depois a gente passa fazendo a coleta final. Tranquilo. À direita. Vou fazer a direita. Rapaziada, sala sinistra aqui. Beleza. Essa porta está sem energia, ó. A gente tem que. Quer dizer, o local está sem energia. Precisa de energia para ver a porta. Benta. Tranquilo. Altos locks fingindo de morto. Munição de escopreta vai ficar no local também Marcada no mapa Ó, oh, ó oh. Vou pegar a arminha aqui E bicar o zóio dele Beleza Rapaziada, quantos você na cara mesmo? Vamos só Ô oh, jogo Ô oh, jogo, para de mexer essa cabeça O caverninha nunca tira na cabeça Ó oh, louco Pois é, perdeu uma, uma granada Agora corta dos Locket, ó oh. oh. Vai explodir sozinho, vai explodir, beleza? Beleza Rapaziada A caverninha tá destreinada de dar headshot no zumbi O que que acontece? É só pacation, tio Vamos pra cá esses locos, antes que eles enxeram tá. Ô, louco, jogo Caramba, o cara não cai Beleza, o que que a gente faz? É zoinho Ó Já até perdi o lock ali Explodimos a jaca do Loki. Faz tempo que o Kavinino não dá tiro na jaca dos Loki. O Kavinino foi meio destreinado. Beleza, rodou. Vamos jacar ele. Acho que já era. Beleza, P parece que, que, que tá morto, falecido. Tranquilo, rapaziada. O que que acontece? Temos um troféuzinho bento aqui. Simplesmente. Vamos verificá-lo. vou combinar não, tio. Vamos examiná-lo. Ó, tem outro código do amor aqui, hein. Ó, bumerangue, ponte magra, quadrados bentos e ponte gorda. Rapaziada, com isso em mente, vamos simplesmente desbloquear já a porta. E assim a gente elimina esse item do local. Também a gente pode... Pegar essas copretas aqui. Vamos deixar aqui, a gente vai voltar. Aí. Tranquilo, subimos a escadinha aí. Já abrimos o outro local que o cabineiro não lembra. Mas vamos deixar aberto, já que quando precisar já vai estar aberto a passagem. Tem altos itens. O problema é que o que o humano Leon não tem espaço suficiente. Beleza, rapaziada, o código aqui é 2, código da barriga de rato. 0, código barriga de rato. 6, 7.